Fala galera, bem vindos ao canal do Cebozão Hoje vou falar um pouco do álbum O Grande Encontro de 1996 O álbum O Grande Encontro de 1996 é um álbum conjunto dos cantores É Elba Barramalho. Ao seu Valença, Geraldo Azevedo e Zé Ramalho. O álbum foi gravado ao vivo em um show realizado em julho de 1996 no Canecão, no Rio de Janeiro. Este álbum foi o primeiro trabalho de uma trilogia que contaria com mais dois álbuns, um de estúdio e mais um ao vivo, ambos sem a participação de Alceu Valença e vendeu mais de um milhão de cópias. O álbum contém 16 faixas. É isso aí galera, isso foi um pouco da história do álbum O Grande Encontro. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Fiquem com Deus e até a próxima.